Gostaríamos de começar pelo, pelo calor, pelas alterações climáticas e pelo desconforto que isso muitas vezes provoca, quer dizer, no, no, nas nossas deslocações cotidianas, na maneira como esse calor afeta principalmente quem já tem as resistências mais débeis, a saúde mais débil, e da necessidade que nós teremos de nos preparar todos os anos cada vez mais para situações destas, com extremos de temperatura que as alterações climáticas eh, agravam, exacerbam, e, portanto, com a necessidade de termos eh, espaços de mitigação e de eh, abrigo para as pessoas que procuram enfim, fugir ao calor, ao sol direto e que precisam de ter esse espaço de respiração. Queria chamar a atenção para um voto recente do LIVRE na Assembleia Municipal de Lisboa sobre o tema, precisamente, dos refúgios climáticos. Podemos dar-lhes vários nomes, refúgios climáticos ou abrigos climáticos, Noutras cidades ao redor do mundo tem havido muito trabalho nesta área. Em Paris, por exemplo, chamam-lhes Ilhas de Frescura e L'eau de Frécheur. E, no fundo, trata-se de um repertoriamento de espaços já existentes e a criação de novos espaços, ou preparação de espaços já existentes com adaptação para os... Picos de temperaturas altas, de forma a que as pessoas possam estar abrigadas do calor, possam descansar, possam refrescar-se e possam, de, periodicamente, na cidade, nas suas deslocações pela cidade, poder encontrar esses refúgios climáticos. Ou seja, em boa medida, não se trata de fazer obra nova, trata-se de buscar o que já existe divulgá-lo atempadamente e ter sempre o cuidado de quando se aproxima um pico de temperatura explicar aos nossos municípios e a quem nos visita onde é que estão esses refúgios climáticos mas em boa medida também trata-se de preparar as que já temos para poderem ser mais refúgios climáticos e portanto creio que é o que podemos fazer que podemos fazer rapidamente que podemos fazer já para este verão e que podemos começar a fazer para ser agregado nos próximos anos Todos nós sentimos falta desses espaços, é saber onde é que há sombra em determinadas partes do dia, onde é que há sombra e bancos, onde é que há sombra, bancos e cobertura vegetal, onde é que pode haver sombra, bancos, cobertura vegetal e, por exemplo, um humidificador de ambiente de forma a que a temperatura baixe. A diferença de 2, 3, 4, 5 graus centígrados que há muitas vezes entre uma avenida que não tem árvores e uma que tem árvores são para muitas pessoas a diferença entre uh, o conforto e o desconforto, a saúde e a falta dela e muitas vezes podem ser mesmo uma questão de saúde mais séria do que isso porque nestes dias as pessoas procuram e precisam de ter de se abrigado. E portanto, refúgios climáticos foi aprovado na Assembleia Municipal de Lisboa, é algo em que podemos começar a trabalhar já no sentido de divulgar os espaços que já podemos considerar refúgios climáticos, é algo que temos que melhorar para o próximo ano porque sabemos que estes picos de calor nós vamos tê-los todos os anos.